Olá pessoal. Beleza? É, vídeo 6. Cara, nem parece que passou 6 dias. Tem alguma coisa errada nisso. Né? Hoje é domingo, né? Hum. Na segunda, passou 6 dias, hein? É, comecei na peça. Então, galera, como é que pode, né? Uma semana eu não consegui ler um livro completo. Já que o livro só tem 192 páginas. Eu não sei se o livro é. Se é porque o livro está num layout ruim, se lê, se a leitura cansa. Essa minha maratona está sendo. Não sei. Bom. O importante é que eu estou lendo, né? Um livro, pelo menos. Se eu conseguir terminar um livro nesse feriado, já estou muito feliz. E o livro do Balbo está sendo maneiro. É. É. Bom, eu acho que eu já falei, né, o Palma, ele vai falar dessa questão da modernidade leve. É, ele vai citar uma estatística que fala que um jovem que tem ensino médio nos Estados Unidos vai trabalhar cerca de, de vai trabalhar em cerca de 11 empresas durante sua vida toda, né? Essa rotatividade faz parte do, da lógica da lógica neoliberal, da lógica atual, enfim. É mais ou menos Você vai pensar assim Você trabalhando hoje, amanhã pode não estar tá, As coisas são voláteis são assim. Se tem um conselho Que, que ele dá E eu daria para as pessoas jovens As pessoas velhas não Porque elas estão Elas estão elas na, na, na outra época, na outra lógica né? Mas as pessoas jovens Elas teriam que se adaptar Desse jeito é, aprenderem a lidar com a falha, né? aprenderem a lidar com o fato de que você é apenas um, um produto que vai ser descartado. É, é, é interessante isso também. É, a gente, ao mesmo tempo que é produto, é consumidor. Não, é, ele fala, não é mais... A gente não, não possui mais classe de trabalhadores, como Marxismo falava antigamente. Não existe mais classe. Existem grupos, grupos de consumidores. Eu trabalho, mas na verdade estou consumindo é, indiretamente a, a, a alguma coisa que, que meu, meu trabalho eu produz, não? Né? E as pessoas que trabalham comigo idem. É, isso me deixa assim, com a cabeça completamente doida, pensando, refletindo, entende? E ele vai falar também das relações interpessoais. Né? Ele vai fala, falar que essa visão do do trabalho, está muito ligada à visão do casamento que durava o resto da vida. Hoje em dia, a grande verdade é que, que as pessoas se juntam porque querem ficar um tempo suficiente até cansarem um da outra. E esse tempo pode durar alguns dias, alguns meses, talvez um ano. E, e é sobre esse mal-estar que ele fala, esse mal-estar que a gente vive. Né? É, ele fala das questões de concorrência ele, ele, ele não faz uma crítica ao mundo dos do smartphones ele faz uma crítica ao fato de que ele observa as pessoas que usam o smartphone elas na verdade estão competindo uma, uma com as outras quem está mais pro quem fala mais, quem se comunica mais, quem liga mais e no fundo não vivem o que está à sua volta mas ele não coloca a culpa no smartphone, isso é um, seria um erro, né? que nem, que nem, é um erro falar que a culpa do mundo, do jeito que a gente está, é, é, é, é causado pela internet, isso é errado. A, a, o mundo está o mundo tá individualista desse jeito, não por culpa da internet, pelo contrário, a internet foi criada para tentar integrar esse mundo que já estava fragmentado, entende? Antes da internet surgir, ele já estava fragmentado. A diferença é que a internet hoje evidencia mais isso. Bom, eu acho que eu estou conseguindo falar um pouco melhor hoje, né? Falar as, as ideias que meio que clarearam hoje, assentaram. E assim, eu acho que eu estou lendo o um último capítulo, que fala exatamente sobre comunidade, né? Será que existe comunidade nesse mundo completamente individualizado? Não sei. Então, galera, é isso. Fiquem com Deus.